Está precisando de seguro para a sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí, família, beleza? Eu sou o Diogo011. No vídeo de hoje, a gente vai falar 5 cinco, cinco problemas crônicos da Titan 160 2023. E esses problemas crônicos vale para Titan, para Fã e para start, tá? É a mesma coisa. Para você que tem essas três motos, vale para elas também pra Titan 2020 2021 2023 vale para todas essas motos que são praticamente iguais beleza é o seguinte vou falar para vocês os problemas crônicos aí eu quero saber se vocês concordam comigo ou não tá olha a moto torcu hein Credo! seguinte família Primeiro problema crônico. Esse é o que mais pessoal diz, tá? Todo mundo fala. E por isso tem que ser o primeiro. Porque como todo mundo fala, todo mundo reclama. Todo mundo que compra a moto, muita gente vai até no meu Instagram falar, perguntar para mim se é normal e é normal. Até eu mesmo, quando eu comprei a minha moto aqui, eu fui lá perguntar pros mecânicos da da Honda se era normal, eles falou que é, é normal de toda 160. O que, que é? Moto bater válvula. Comprou a Titazona Zona 160, 0km. A moto já vai sair da concessionária já batendo válvula. É isso aí, família. É normal, tá? Você vai ouvir o barulhinho da moto batendo válvula. A minha, ela bate válvula quando ela tá frio. Quando você vai ligar ela, é primeira ligada do dia, é. com o escapamento original, tá? Você ouve o motor batendo bastante Ouve uma barulheira Depois que o motor esquenta, fica tranquilo E você ouve esse barulho Se a moto tiver com o um escapamento original Se você tiver escapamento esportivo Você vai ouvir mais o som do escapamento Do que a moto batendo válvula Então dá pra você resolver esse problema aí Caso esteja te incomodando Coloca um escape esportivo Que aí você nem ouve mais o barulho da moto batendo válvula Você só ouve o som do escapamento Beleza? Esse é o primeiro ponto Problema crônico né? Que a Honda já deveria ter arrumado e faz tempo, né? Você concorda comigo? Segundo problema crônico é que a rabeta da Tita 160 ela é muito frágil, ela é, ela é mole. Nossa, o que o cara fez ali na frente? Ela é muito mole. O que acontece? Acaba quebrando a placa da moto. Muitas Titan 160 Você vê que a, a placa está quebrada Por causa da vibração A moto ela vibra Vai cair no buraco vai, vai batendo a placa da rabeta A placa não fica bem fixada Aí com o passar do tempo A vibração acaba quebrando a placa E placa não é barato Você vai pagar aí uns 100, 120 reais Numa placa se a sua quebrar Se você deixar quebrada tem risco do, da polícia te parar e se levar uma multa Tem como resolver isso? Tem aí ó o pessoal pedindo dinheiro aí da faculdade Tem como resolver colocando um suporte de placa Mas isso é bom você, quando você comprar a moto Já compra um suporte de placa que é bem baratinho É 5, 10 reais Pra deixar a placa bem fixada Pra não correr o risco dela quebrar, tá? Acontece muito isso E também tem um vídeo aqui no canal que eu ensino Você pode colocar uma esponja atrás da, da placa Que também resolve, tá? Esse é o segundo problema crônico Vocês concordam comigo ou não? Terceiro problema crônico É o seguinte A, a moto original, a lâmpada original Que vem de fábrica, da 160 é muito fraca Você vê a maioria do pessoal aí que compra... 160. uma das primeiras modificações que o pessoal faz é trocar a lâmpada colocar uma lâmpada de LED e não é só pela beleza é assim também porque a lâmpada de LED ilumina mais eu acho a lâmpada da Tita 160 extremamente fraca é muito fraco não ilumina nada e até chega a ser perigoso você andar com a lâmpada fraca do pessoal não te enxergar ou de você não conseguir desviar do de um buraco no chão por exemplo e acabar sofrendo um acidente Por isso eu sempre ando com a luz alta ativada O pessoal às vezes me pergunta Diogo, por que você só anda com a luz alta na moto ativada? Por causa disso, a lâmpada da moto é muito fraca Eu uso a minha de LED Que já é mais forte do que a original Só que ainda acho ela muito fraca Ela é 35 watts É muito pouco A lâmpada de um carro é muitas vezes mais forte do Que uma lâmpada de uma moto Entendeu? Então por isso eu ando sempre com a luz alta ligada não incomoda ninguém, nunca viu ninguém reclamar sobre a luz estar tá incomodando. Porque quando tá incomodando o pessoal reclama. Isso você pode ter certeza. Mas nunca ninguém reclamou. Por causa que é 35 watts a, a luz alta. É muito fraca. Quarto. Problema crônico aí da Zona. É uma coisa que eu também venho falando faz tempo. A, a Honda deveria melhorar A bateria da moto A bateria da Titan é 4 amperes É uma bateria muito fraca Muito fraca mesmo Já deveria vir a 5 ou 6 amperes Que é bem melhor Para o pessoal aí que vai colocar alarme na moto é, Coloca um carregador de celular Igual eu coloquei aqui Coloca um alarme, um rastreador na moto Tem que tomar cuidado Que vai descarregar a bateria bem mais rápido A bateria ela é muito fraca, ela não aguenta muito tá? A minha, milagrosamente, já está aguentando um ano aí, Mas minha moto não tem nada instalado O carregador eu instalei agora também E é porque eu ando muito pouco com a moto Se eu andasse mais com a moto, é, com certeza eu já teria acabado essa bateria Vocês concordam comigo ou não? Minha moto tá com 3.015 km agora tá, tá zerada né Mas da minha outra moto da, da Titan 160 2019 Que eu tinha A bateria acabou aí com 6 meses de uso A moto tinha rastreador E tinha O carregador de celular Tinha as duas coisas E eu andava mais com a moto Ela durou mais ou menos uns 10.000 km que eu rodei Acabou a bateria da moto E eu tive que trocar Gastei aí cerca de 200, 250 reais para colocar uma bateria melhor. Depois que eu troquei, coloquei a bateria 5A nunca mais tive problema. Mas a Honda já deveria melhorar. Nas outras motos, a Goto a, a XRE, já veio uma bateria melhor. Mas na Titanzona a Honda ainda continua querendo economizar na bateria. Trazendo uma bateria fraca para moto. E o quinto e último. Problema crônico Que às vezes pode ser Até que seja um problema crônico Mas é um defeito que a moto deveria Que a Honda deveria melhorar Na de 160 É como acessar o kit ferramenta Vocês já viram? Vocês já viram onde fica o kit ferramenta da moto? Ele fica debaixo Da lateralzinha Lateral direito da moto aqui Mas para você acessar O kit ferramenta, você precisa de ferramenta então não tem lógica, se você está precisando das ferramentas da moto, é porque você não tem ferramenta na hora. Por exemplo, você está no meio de uma estrada, num lugar é, que passa pouca gente, você furou o pneu, você precisa das ferramentas da moto, ou aconteceu alguma outra coisa, para você pegar a ferramenta da moto, você não vai conseguir. Porque você precisa de uma ferramenta para acessar as ferramentas. Não tem lógica isso A Honda deveria melhorar esse sistema aí Da onde ela guarda a caixa de ferramentas da moto Porque ninguém usa Geralmente o pessoal até tira O kit de ferramentas Por causa que não tem serventia nenhuma Não tem lógica que você precisar de ferramenta Para acessar o, o kit de ferramentas, né? Então é uma coisa que ninguém acabou usando E a Honda poderia melhorar Nesse ponto aí, a Honda errou feio aí. Esses são os cinco problemas crônicos que eu vejo na Titan 160, tá? Se você concorda comigo, fala aí nos comentários. Se tiver mais algum ponto que você não gosta da, da moto, você pode deixar nos comentários também, fechou? É, esses são os cinco cinco que eu vi. Se, se você tiver mais algum aí, não esquece de comentar pro o pessoal ver Fechou família? Mas lembrando É que para quem quer comprar essa moto Essa é uma moto boa, tá? É, não é que eu tô falando mal da Titan 160 Eu gosto muito dessa moto Tanto que assim que lançar 2024 Eu vou comprar uma outra Titan Já vai ser minha terceira Titan É uma moto excelente Mas tudo tem seu ponto negativo Não existe nada perfeito, né? Então, o ponto, os pontos negativos que eu vejo dessa moto, foi o que eu falei no vídeo de hoje. Beleza? Mas pra quem, pra você que quer comprar, pode comprar que é só alegria. É só tomar cuidado com esses pontos, esses cinco pontos crônicos, de problemas crônicos que eu falei pra vocês no vídeo de hoje. E já era. É marcha da 160. Fechou? Tamo junto aí, família. É nóis.